Não devemos estar preocupados com intervalos, com métricas, com, com a rigidez da música. Estar a contar tempos, estar a, a, a contar batidas, estar a acertar as coisas nos compassos. Tudo isso é um erro. Para um cristão é um grande erro. Para a música, pronto, sigam lá o caminho que quiserem. Mas cristãos a fazer música, a cantar ao Senhor, é de coração, de sentimento. Não interessa se está irregular. Se está contra as regras, o que importa é que seja de coração, que seja com sentimento e com os olhos postos no Senhor. Foi esta a minha conclusão. Isto, isto, tem muito, isto tem muito mais para pensar e para dizer, mas era isto que eu queria partilhar com todos nós, porque...